Ela pegou uma amostra de cada variedade para testar se os valores calóricos médios eram significativamente diferentes. Aqui está um resumo de seus resultados. Aqui é fornecido os mesmos dados para ambas as amostras. Repare que acabou tendo o mesmo tamanho de amostra, mas não precisa ser assim. Agora aqui, ao invés de ser fornecido um valor p, foi fornecido um intervalo de confiança. E Una quer usar esses resultados para testar sua hipótese nula, de que os valores calóricos médios são iguais versus a hipótese alternativa, ou seja, de que eles são diferentes. Suponha que todas as condições para a inferência foram atendidas. Com base no intervalo, o que sabemos sobre o valor P correspondente e a conclusão com o nível de significância alfa igual a 0,01? Bem, pause o vídeo e veja se você consegue descobrir isso. Vamos fazer juntos aqui agora. Lembre-se de que o intervalo de confiança é de 99%. Isso nos diz que se nós construirmos intervalos de confiança 100 vezes, 99 dessas vezes vamos sobrepor com o verdadeiro parâmetro que estamos tentando estimar. Nesse caso, o verdadeiro parâmetro é a verdadeira diferença dessas médias. Agora, quando estamos fazendo um teste de hipótese, nós sempre começamos assumindo que a hipótese nula é verdadeira. Sendo assim, assumimos que a hipótese nula é verdadeira. Outra forma de escrever essa hipótese nula é que, se as duas médias são iguais, isso é a mesma coisa que a diferença das médias ser igual a zero. E já que estamos assumindo isso e temos um intervalo de confiança de 99%, por cento. Então, 99 de 100 vezes que fazemos isso, devemos ver esse intervalo se sobrepondo com o que estamos assumindo como verdadeiro parâmetro aqui. Como esse intervalo, de fato, se sobrepõe a zero, se você subtrair 6,44 de 4, teremos menos 2,44. Logo, o zero está definitivamente no intervalo. Outra maneira de pensar sobre isso é que 1% das vezes não temos sobreposição com o zero. Se estivéssemos no 1%, das vezes onde não nos sobrepomos com a diferença sumida, então rejeitaríamos a hipótese nula. Ou Outra maneira de pensar sobre isso é que isso é menor que o nosso nível de significância, que é 0,01. Se nosso intervalo de confiança de 99% se sobrepõe com o µ das peras Williams menos o µ das peras portuguesas e sendo igual a zero, isso significa que o valor p é maior que 0,01. Aí, nós poderemos dizer que o nosso valor p é maior do que o nosso nível de significância, porque esse é o nosso nível de significância. E, por causa disso, nós falhamos em rejeitar a nossa hipótese nula. Se isso não se sobrepuser com a nossa diferença assumida nas médias, se não se sobrepuser com o zero, então estaríamos naquele 1 de 100 cenários. Nesse caso, o nosso valor p será menor que 0,01. Com o nosso valor P sendo menor que o nosso nível de confiança, nesse caso, nós rejeitaríamos a hipótese nula, e isso sugeriria que há uma diferença no valor calórico. No entanto, como falhamos em rejeitar a hipótese nula, não podemos concluir que há uma diferença no conteúdo calórico. Enfim, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho que conversamos aqui, e mais uma vez eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!